Fala galerinha, tá começando mais um Cine Mostarda! Essa semana mais do que diferente, porque o nosso vídeo vai ao ar na segunda-feira, mas a estreia não é na quinta, a estreia é na quarta, dia 18 de novembro. De que filme que a gente vai falar? Jogos Vorazes, A Esperança, o final, que no primeiro filme, a Katniss Everything, ela... Everything... Ela, ela se ofereceu como tributo para salvar a irmã. No segundo, ela foi convocada para um novo jogo voraz com outros ganhadores de outras edições. E no terceiro filme, se iniciou uma rebelião à capital. A capital nada mais é do que gere por distritos. Então são 13 distritos, cada distrito com, com mais ou menos com uma finalidade em si. E todos os anos, um distrito, cada distrito, ele oferece um casal como tributo, que é encolheita pela unificação, pela pacificação desses 13 distritos. Só que, na verdade, não é bem assim, é né? Porque a, a capital, na verdade, acaba mantendo um regime completamente, como que eu posso dizer? Completamente fechado. Aquela coisa do... Daquele sistema, realmente aquele sisteminha fechado, onde cada pessoa no seu quadrado, onde ninguém tem liberdade de nada, um regime totalitarista, aquela coisa bem maçante. E a Katniss, ela começa a trazer esperança pra esse povo, com, a partir do momento que ela faz um símbolo em homenagem a uma garota que morre, que são os três, os três dedos. É, eu não consigo, é, desculpa, é que eu tenho o dedinho quebrado, não vai, é, não vai. Mas vocês sabem qual é aquele símbolo, acho que é assim, assim, ó. assim, é, é assim. E aí, é, ela começa a trazer essa esperança pra esse povo, entendeu? Então é, o, o primeiro filme foi muito legal, ele me prendeu bastante, o segundo também... O terceiro, eu já fiquei bem chateado porque eu achei um filme lento, maçante, é, muito daquela coisa da conversa que eu achei que foi mais uma, uma foi, foi mais para segurar o público ou para vender, não sei. Talvez é, quem lê os livros pode discordar de mim. Às vezes eu estou completamente errado na, na minha linha de raciocínio. É, eu não sei, mas eu achei o filme bem maçante. Vocês Deixem aí no comentário o que vocês acham ou não. Eu vi que nesse terceiro filme vai ter algumas coisas diferentes. Eu vi ali um, um povo, inclusive, parece que aparece no meio de uma espécie de esgoto, sem os olhos, sem nada. Então eu, eu tive um pouco aquela impressão assim: vamos aproveitar a onda dos do zumbis. Então vamos, vamos colocar esse, esse povo. Mas ao mesmo tempo apareceu uma moça diferente. Que dá, dá pra perceber que ela é. ela tem uma origem diferente, então qual será que é o um mistério? Provavelmente a galera que lê os livros já sabe mais ou menos o que vai acontecer nesse novo filme. Eu ainda não sei porque eu não li os, os, os, os livros, então eu tô bem na, na esperança, na pegada dos filmes, ou o que é entregue no, no cinema. Então eu, eu tô. eu vou com uma esperança um pouco mais alta assim vamos ver o que, que vai acontecer uma coisa que me chamou muito a atenção foi que o Woody Harrison que ele faz o... o, o papel de... como que é o nome dele? o ah, esqueci o nome dele agora ele foi no último dia 9 em uma sessão de fotos lá na França ele foi ele foi assim extremamente descolado ele foi usando um, uma calça de, uma calça xadrez uma camisa cinza e meia, sem, sem tênis, sem nada. Eu fico pensando, será que ele tentou fazer isso para chamar uma atenção e, e fazer com que o filme entrasse na mídia de uma maneira maior, assim, houvesse mais comentários? Se foi isso, ele conseguiu. Até porque a gente está comentando aqui. E muitos outros veículos acabaram, acabaram vinculando essa mensagem. Então se realmente foi isso, ele conseguiu. Ele disse que não, ele disse que foi um estilo mais hippie que ele estava adotando. Tenho minhas dúvidas. Eu, eu acho que ele pode ter feito isso de propósito. Mas ele é um personagem muito diferente, eu acho ele um, um, um personagem assim bem, bem bacana. Que ele está sempre auxiliando a Katniss, sempre dando a Katniss é, um pouco de ajuda, assim... No, no quesito como se portar, como falar, então é, é bem bacana esse personagem dele. É, a Katniss acaba vivendo meio que num triângulo amoroso entre ela, o Pita e o Gale, que eu sinceramente eu não acho isso muito legal, porque eu acho que se ela, ela tem que optar por ficar com um dos dois, que por spoilers que eu já ouvi, isso vai acontecer nesse filme vamos ver o que, vai, o que vai acontecer, entendeu? Mas eu, eu, vou, eu vou assim, bem, com o coração bem, esperando um ótimo filme. Eu vi que parece que vai ter mais ação do que o último filme, que eu fiquei bem chateado com isso, foi um filme bem lento. Eu pensei várias vezes em sair do cinema nesse último filme, mas eu vou, eu vou com uma esperança muito maior nesse novo filme. Então, no dia 18 de novembro, vocês conferem aí, é numa quarta-feira, não é na quinta, então é um dia antes, aonde seria a pré-estreia, vai ser a estreia. Será que a pré-estreia vai ser na terça manhã? Fica aí a minha dúvida. Se alguém souber, diz aí pra gente nos comentários. Manda um e-mail pra gente em si, mostarda, arroba, que você entra em contato com a gente, fala com a gente, diz o que você achou, se achou legal, se não achou legal, o que você gostou, o que você não gostou. Deixa comentário aqui no YouTube, que é youtubecom Cine Mostarda Tem a nossa fanpage lá no Facebook Onde sempre tem matérias novas O nosso grande amigo Marlon Viana Lá do crítica que ele vem para escrever Uma matéria nova, nova pra gente Que é no facebook.com.br Cine Mostarda, vem prestigiar esse trabalho dele Que é muito bacana E se você não quer, quer mandar uma mensagenzinha direta Twitter.com.br Cine Mostarda, já... Cai lá direto pra gente, ou arroba Mostarda e cai direto pra gente a mensagenzinha. Beleza, pessoal? Espero vocês lá na estregue, hein? Um abraço!